A equipe, você vê, Oi. Tiver... Vou perguntar o nome de cada um aí, aí me responde o nome e a idade, beleza? O nome? 19? Eu sou o um Pedro, eu tenho 13. João um Pedro, 13. 13 também? Thiago, 11. 11. Pô, você é o mais novinho? <risos> da hora, da hora. Essa fase que vocês estão vivendo no momento, né? Que é. Essa interação com os amigos, esse convívio, andar de skate... Pô, essa fase aí é uma das melhores. Eu já passei por essa fase, sinto falta e sei o quanto é gostoso você estar na presença dos amigos, andando de skate, evoluindo, né? Isso é bacana pra caramba, né? E aproveitem bem essa fase, que ela passa rápido. Sempre procurando fazer as coisas do jeito certo. E aí, como é que é o seu nome? Eduardo. Quantos anos você tem, Eduardo? Doze. Doze? você é o segundo mais novo então, é. perdeu só para ele com o um, ônibus. E aí? É patrão. Tranquilo? Encerrado? Uhum. E que nem eu disse, eu também ando de skate, o skate para mim, né, foi uma ferramenta de transformação, o que eu sou hoje eu devo muito ao skate, né? a gente tem que ter dedicação para alcançar nossos objetivos, né, e nisso no skate você faz no dia a dia, na prática sem perceber. Você vai tentar uma manobra nova, você cai, você se machuca, né? É, o que que acontece? Você levanta e vai fazer o quê? De novo, até acertar. É, outro detalhe que eu, ia, que eu ia compartilhar com vocês também, comentar com vocês, é a respeito da pista de skate de vocês, né? Vocês têm um espaço cedido pelo poder público que é de vocês, tá? Então cuidem tá. daquilo lá. Né? Cuidem, prezem por aquilo lá. Não permita que pessoas mal intencionadas vão lá naquele local né? pra poder depredar, né? Deixar, quebrar, usar droga, se embebedar. Porque lá é o espaço de vocês, beleza rapaziada? Eu, como o senhor falou que é um skate, você não quer dar uma manobra aí então? É, o André já faz um tempinho já, dá pra gente tentar fazer alguma coisa aí. Aqui, ó. Esse aqui é mais largo, não é? É, eu vou, esse aqui é mais fino? É, eu vou nesse aqui, cara. Esse aqui é mais, mais, é mais firme. É. Bom, vamos lá, O que, que dá pra gente fazer aqui? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Vim lá da esquina lá, certo? subir a calçada lá e vou vir de novo indo até onde as meninas tá aqui. Se eu conseguir, é claro. Aí depois eu vou tentar fazer alguma coisa nesse corrimãozinho aqui, vamos ver. Beleza? É. Não deixem de estudar. E independente de qual profissão vocês escolham para vocês no futuro, nunca deixem de andar. O skate, ele transforma. Valeu. Valeu. Obrigado por ter prestado o skate, hein. Valeu. <risos> valeu aí. Até mais? Fala rapaziada, valeu. É formiga, mano? Ah, não! Ah, hey. olha